A ah, Pai do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Eu convido você neste momento para estar lendo o livro de Salmo, no capítulo 29, em verso 2. Aleluias! Deus amado, tem grandes bênçãos para nos entregar nesta noite. Deus, nessa noite, meus amados, quer falar comigo e com você. Se você hoje, amado, passou um dia de tribulação, se você, nesse, nesse dia de hoje, meu amado, estava com o seu espírito todo tribulado, eu quero te dizer, meu amado, que Deus hoje já te entregou a tua vitória. Já te entregou a tua vitória, meu querido. Se você crê, se você acredita, glorifica a Deus nesta noite. Aleluia! em salmos no capítulo 29 e no verso 2 diz assim dai o senhor a glória devida ao seu nome Adorai o senhor na beleza da sua santidade aleluia e glória a deus amado este texto sagrado exalta a beleza da santidade do senhor a beleza pode ser definido como tudo aquilo que é belo agradável Existem muitas coisas belas deste mundo, meus queridos amados irmãos, que atraem nossos olhos. Fala-se muito da beleza humana, da beleza arquitetônica, da beleza da natureza. Porém, meus amados, nada disso pode ser comparado com a beleza de Deus. Aleluia! Uma das coisas, meus amados, que mais enche os olhos dos humanos, por causa do seu brilho, de sua beleza e do seu valor, são as pedras preciosas para descrever a beleza de Deus, os escritores, amados, do livro sagrado, utilizaram pedras preciosas, para retratar a beleza divina, Moisés, meus amados, descreveu o trono móvel de Deus, no monte Sinai, como uma obra de pedra de safira, e como um parecer do céu na sua claridade, está lá em Êxodo, no capítulo 24, e no verso 10, o provérbio o profeta Ezequiel, da mesma forma, descreveu a beleza e da glória divina, referindo-se a uma semelhança de trono, como a de uma safira, e de outras coisas que lembravam metais preciosos, está lá no livro de Ezequiel. Aleluia! No capítulo 1, no verso 26 e 27, meus amados. João descreve o aspecto que Deus estava sentado sob o trono como pedra de jáspio e de sardônica e o arco celeste estava ao redor do trono, era semelhante à esmeralda. Se encontra essa palavra lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4, verso 3. Aleluia. Ao descrever a majestoso e belo aspecto da glória de Deus, o profeta Isaías diz, o seu sequito enchia o templo. Isaías, no capítulo 6, e verso 1. Meus queridos irmãos, aleluia. Ao contemplar o Cristo glorificado, João afirma que ele estava vestido com uma veste comprida, cingido pelo peito, com um cinto de ouro. Está lá no Apocalipse no verso 1 no capítulo 1 verso 12, 12 e 16 ao descrever o rei glorioso o salmista afirma que ele é mais famoso dos filhos dos homens salmos 45 no verso 2 e no salmo 27 verso 4 davi se encanta com a beleza de deus em faz um pedido uma coisa pediu o senhor e a buscarei e que eu possa morar na casa do senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e aprender no seu templo, aleluias, meus amados, para concluir essa mensagem, devemos adorar o Senhor, por sua grande beleza, por sua grande majestade, e por sua santidade, no livro de Salmos, no capítulo 104, verso 1 e 2, é dito, que o Senhor é, magnificentismo. Está vestido de glória e majestade Está coberto de luz Como a de uma veste Glória ao Deus Todo poderoso e magnifetismo Aleluia Assim meus, meus amados irmãos Em Cristo Jesus Devemos adorar a Deus A beleza da sua santidade Amados Devemos meu, amados, Virar nossos olhos Em direção ao céu E glorificar o nosso Deus Sim meus amados na beleza da tua santidade, porque nosso Deus, meus amados, Ele criou todas as coisas, criou esse mundo, nos criou, criou a natureza, o ouro, as pedras preciosas, tudo que há nesse, nesse planeta, nesse universo, tudo, meu amado, vem na obra de Deus. Então, meus amados, não devemos adorar o homem, não devemos adorar, meu amados aqueles meus amados, que não seja, que aquele que não seja a Deus. Sim, meus amados. Devemos somente glorificar a Deus. Eu gostaria de estar fazendo uma oração neste momento, meus amados, e peço aos irmãos que fechem seus olhos. Senhor meu Deus eterno Pai, Deus de maravilha e glória. Em nome do teu filho amado, Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Sim, papai querido. Que o Senhor é o único e é digno, meu Pai, de todo louvor, de toda adoração. Pai querido, Deus amado, eu te agradeço, Senhor, por esse dia mar maravilhoso na Tua presença. Eu te agradeço, meu Deus e meu Pai, por permitir eu deitar e levantar, meu Pai, na Tua presença. Eu te agradeço, meu Deus e meu Pai, pelo ar que eu respiro, Senhor, pelo meu caminhar, pelo meu andar. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, meu Pai, pelos livramentos, Senhor. Sim, papai, livramento do homem mau. Sim, meu Pai, da peste perniciosa. Te agradeço, meu Deus, meu Pai, pelo livramento, Senhor, de todo... O inimigo da minha alma ah pai querido, Deus amado eu te peço ó, pai, pela vida dos meus irmãos meu pai que não está nos ouvindo agora eu te peço Senhor, meu Deus, meu pai que o Senhor visite o Senhor o hospital visita Senhor, meu Deus e meu pai as cadeias, visita Senhor, meu Deus e meu pai, aqueles que necessitam de ti, eu te peço Senhor, meu Deus e meu pai, que o Senhor venha mudar essa história que o Senhor venha mudar esse quadro sim, meu Deus e meu pai, esse homem que clamou essa mulher que clamou Senhor nesse dia de hoje esperando uma resposta do Senhor, eu creio meu Deus e meu Pai que no final dessa noite, ó Pai esse homem, essa mulher vai receber em nome de Jesus, sim em nome de Jesus assim meus amados, queridos irmãos eu peço a você continua buscando a Deus e acreditando somente em Deus, em nome de Jesus amado, o homem não pode mudar a sua situação sim meu se o médico falou que já não tem mais jeito, e Deus tem. Se a é seu amigo, sua amiga, seus parentes viraram as costas para você, eu quero te falar que Deus não vira, meu amado. Deus cuida de você. Mas Deus quer que você dependa dele. Glorifica somente a Ele. Amém? Amado, compartilhe esse vídeo. deixa o seu like. Inscreva-se no nosso canal. Passe essa mensagem para alguém que está precisando. Eu creio, amado. Se Deus falou no seu coração, através dessa oração, através desse vídeo, vai estar, vai estar falando também. Quem ouvir da sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.